Então, luz dura e luz suave. Vamos de unha. No vídeo passado estávamos falando sobre luz e sombra. A de Rádio Norte, hoje vamos falar sobre luz dura e luz suave. Então, como algo para ter uma luz dura e uma luz suave? Então, vamos ver esse vídeo aqui. Entonces, una luz dura yo obtengo cuando el tamaño de la fuente de luz es menor que el sujeto fotografiado, ¿vale? Es en relación a un sujeto, ¿vale? Entonces, cuanto menor el foco de luz para ese sujeto, más dura la luz va a ser. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quer dizer que a transição de luz para sombra vai ser muito marcada, vai ter marcas, assim, vai ser dura. Assim. Vale. Agora, se eu amplio essa fuente de luz e hago essa fuente de luz maior que o sujeito, eu vou obter uma luz suave. Então ela vai ser um graduado de blanco para negro. Assim. Vale. Então vai ser essa escala, vai percorrer o branco para o gris, claro, escuro, até chegar ao negro. Essa diferença marca os dois lados suaves. Ah, mas como é isso? Então, nossa referência é sempre a natureza, então vamos agarrar o sol. O sol é imenso, mas de longe é uma fuente Chiquititas, ¿sí? Entonces, el sol es una fuente de luz dura. Y va a marcar, ¿no? Bien definidos, ¿sí? Los trazos. Las sombras. Pero, imagínate un día nublado. Imagínate las nubes acá. Y el sol acá. Entonces, el sol cuando ilumina las nubes então nossa fonte de luz passa a ser as nuvens então nossa fonte de luz é super ampla ¿sí? então quando miramos o ambiente vamos ter essa luz suave certo no rosto das pessoas ou na rua que seja e é o mesmo princípio nos modificadores de luz em en estúdio então temos soft box sombria por quê porque vamos imaginar que em estúdio eu tenho essa luz acá. Miro o tamanho dessa fonte, então se eu vengo e pongo aqui, e pongo aqui o softbox né, ou o paraguas, o que seja, então se toda essa fonte de luz bate nesse esse paraguas, então essa fonte passa desse tamanho assim, é por isso que eu detengo na luz suave, assim. então se eu pego esse, esse foquito toda e jogo aqui, que é água? essa luz passa da parede, então eu vou ter desse foco, eu vou ter uma iluminação que é, um, é imensa. Imagina esse quadrado imenso. Então você vai ter um softbox desse tamanho, assim Pero, né, com um foco que tenha potência. Né? Então ele poderia iluminar tudo isso, iluminar todo esse espaço com uma luz suave. Né? Então assim eu torno a luz Dura, então, eu aqui teria uma luz dura, mas eu a transformo em uma luz suave e eu projeto uma, e amplifico essa fonte. Assim. O mesmo acontece, por exemplo, com as ventanas. A assim. relação a mim, a ventana é imensa. Assim. Então, a luz vai dar suave. Então, mira acá para que você veja como a luz, refletada na pared, que na uma luz suave. Olha, acabei simplesmente estava tapando a parede impedindo que reflésse, estava bloqueando a luz de reflés. Isso é o que na luz dura e na luz suave, o tamanho da fonte. Então, por exemplo, no caso de flash, tu já deve ter visto que na frente de um flash, e na frente de um flash, vocês viram uma tapita assim. Ah, eu vou deixar a luz mais suave. Não vai. Então não vai. Você pode pôr a flash aqui, abaixo aqui e torna ela suave. Não vai. Porque a fonte de luz vai seguir o mesmo tamanho. É igual. Então, por que, que muitos aí botam o flash para cima ou para a direita ou esquerda? Porque ele projeta essa fonte. Y transforma esa fuente, en una él amplía el tamaño de la fuente, del flash. Por eso el flash es súper versátil, no sé. Si y una fuentecita de esa súper potente, tú puedes ampliarla dependiendo del ambiente. Para poner el plastiquito ahí, tú vas a seguir teniendo luz dura. Va a bajar la intensidad. De... Suscríbete ahí, no te olvides, no te olvides. Eu tenho que chegar a mil suscritos em um mês, hein? vamos, vamos, vamos nada.